Lei da atração para atrair dinheiro. Frases para atrair riqueza, abundância e prosperidade para a sua vida. Opa, o Alisson Carvalho aqui, criador do projeto Prosperando Online e vamos para o conteúdo. O dinheiro vem até mim de diversas fontes e contínuas bases e comigo fica para a construção da minha riqueza. Estou atraindo a energia positiva da abundância financeira. As portas da abundância se abrem para mim todos os dias. Eu vou encontrar novas oportunidades para ganhar mais dinheiro. Sou um ímã para o dinheiro. Tudo que toco se transforma em ouro. Tenho mais riquezas que as minas do rei Salomão. Dinheiro cai como avalanche sobre mim. Deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal. Há muito dinheiro sendo fabricado para mim exatamente agora. Estou recebendo dinheiro criado pelo meu pensamento a cada dia. Recebo cheques inesperados pelos correios. Recebo uma grande fortuna agora em ordem divina. O dinheiro chega a mim facilmente e sem esforço. Sou um para atrair dinheiro de múltiplas fontes, conhecidas e desconhecidas. Se você está gostando desse conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque eu estou buscando trazer cada vez mais conteúdos como esses para te ajudar a atrair dinheiro para a sua vida, a fazer dinheiro, a multiplicar o seu dinheiro através de investimentos e a prosperar online na sua vida como um todo. Então se você está gostando desse tipo de vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. E deixa o like nesse vídeo para dar uma força e ajudar o vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Eu tenho um ótimo relacionamento com o dinheiro. Sou grato por todo o dinheiro que tenho na minha conta bancária. Todos os dias atraio mais dinheiro para a minha vida. Atraio dinheiro sem esforço. Eu sou um ímã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu libero toda oposição ao dinheiro. Eu mereço ter uma tonelada de dinheiro na minha conta bancária. Ideias para ganhar dinheiro entram livremente na minha vida. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. E se você gostou desse conteúdo, deixe um comentário e aproveite para conferir os links que estão na descrição desse vídeo. A abundância está ao meu redor e sinto-me agradecido por isso. Ideias para ganhar dinheiro entram livremente na minha vida. Eu mereço ter a tonelada de dinheiro na minha conta bancária. Eu libero toda oposição ao dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sou um imã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. Eu atraio dinheiro sem esforço. Todos os dias atraio mais dinheiro para minha vida. Sou grato por todo o dinheiro que tenho na minha conta bancária. Eu tenho um ótimo relacionamento com o dinheiro. O dinheiro chega a mim facilmente e sem esforço. Sou minha para atrair dinheiro de múltiplas fontes conhecidas e desconhecidas. Recebo uma grande fortuna agora em ordem divina. Recebo cheques e piques inesperados. Estou recebendo dinheiro criado pelo meu pensamento a cada dia. Há muito dinheiro sendo fabricado para mim exatamente agora. O dinheiro cai como avalanche sobre mim. Tenho mais riquezas que as minas do rei Salomão. Tudo que eu toco se transforma em ouro. Sou um imã para o dinheiro. Eu vou encontrar novas oportunidades para ganhar mais dinheiro. As portas da abundância se abrem para mim todos os dias. Estou atraindo a energia positiva da abundância financeira. O dinheiro vem até mim de diversas fontes e contínuas bases e comigo fica para a construção da minha riqueza.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 Tenho mais riquezas que as minas do rei Salomão. O dinheiro cai como um avalanche sobre mim. Há muito dinheiro sendo fabricado para mim exatamente agora. Estou recebendo o dinheiro criado pelo meu pensamento a cada dia. Recebo cheques inesperados pelos correios. Recebo a grande fortuna agora em ordem divina.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 e ideias para ganhar dinheiro para livremente na minha vida. Se você gostou desse conteúdo, de, da Lei da Atração para Atrair Dinheiro, frases para você atrair dinheiro, riquezas e prosperidade para a sua vida, deixa o like nesse vídeo para provar que você gostou do conteúdo e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos sobre vendas online, sobre investimentos, sobre criação de novas fontes de rendas passivas e ativas, sobre... É, como atrair dinheiro para a sua vida, como multiplicar dinheiro e alcançar a sua liberdade financeira. Então o canal Prosperando Online tende a crescer muito nos próximos meses, nos próximos anos, e eu quero você comigo nessa jornada, me acompanhando aqui passo a passo, é, semana a semana, e vendo a evolução do canal, assistindo os vídeos, aplicando ensinamentos práticos na sua vida e crescendo junto comigo e com todos que acompanham é, esse tipo de conteúdo. E se você quer um conteúdo mais lançado, confira os links na descrição do vídeo, onde tem um link de acesso ao Guia Renda Online agora, que é um curso onde ensina passo a passo como criar novas fontes de renda online, como vender na internet e faturar alto de verdade. Aplique na prática o conteúdo e você vai gerar muito resultado. Então, confira o link na descrição do vídeo. Tem também o link do meu Instagram, Prosperando Online, onde você vai me acompanhar por lá também e acessar conteúdos. E tem o link do grupo exclusivo de conteúdo no WhatsApp. Conteúdos gratuitos e de alta qualidade. Então, clique no link que está na descrição do vídeo para acessar esses conteúdos e receber conteúdos em primeira mão no grupo do WhatsApp. Se você gostou realmente desse conteúdo, Repita essas frases diariamente, reveja esse vídeo algumas vezes que você vai fixar essa mentalidade e vai expandir cada vez mais. Você vai aplicando a lei da sua vida, você vai conseguir enxergar novas oportunidades de atrair dinheiro, vai ver que o que a gente foca, a gente expande e é construir essa mentalidade, reforçando essa mentalidade que você quer ficar rico e que você quer ter muito dinheiro, reforçando isso, repetindo frases como essas frases, frases positivas, você vai fazer uma grande reprogramação de crenças limitantes sobre o dinheiro, sobre as finanças na sua vida e você vai estar tá é, deixando claro para o universo que você quer enriquecer, que você quer prosperar, que você quer fontes de rendas passivas, onde você atrai dinheiro sem esforço, onde faz o dinheiro trabalhar para você. Que você quer novas oportunidades para aumentar a sua, renda, a sua renda mensal, que você quer atrair cada vez mais dinheiro. Demonstrando também que você é grato por todo o dinheiro que tem na sua conta bancária, na sua vida. Então essas frases causam um impacto positivo muito grande no longo prazo. Quando você repete esse tipo de coisa aqui para sua mente, que você começa a acreditar nisso, que você... É, sabe que é possível, as coisas começam a dar certo na sua vida financeira por conta disso também, isso ajuda e isso influencia bastante porque você vai estar com uma mentalidade voltada para isso, para conquistar esses objetivos então, se você gostou realmente desse vídeo, é, nos vemos no próximo que você vai continuar me acompanhando aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo e deixa o like o dinheiro vem até caminho de diversas fontes e continuas bases e comigo fica para a construção da minha riqueza